Fala, gigante, Seja bem-vindo a mais uma aula do Tio QQ. E é, galera, essa planta do gênero pterídeo, como eu estou mostrando, mais uma imagem dela aqui do lado, ela pode estar tá relacionada com a sua toxicidade. Então, algumas pessoas mais carentes, até o gado, em algumas regiões até do Brasil, podem utilizar na alimentação, com frango, está fazendo um frangozinho, coloca ela uma samambaia pelo, pelo meio, para dar aquele gostinho diferente, populações mais carentes. Só que não, não bem preparado, pode ser altamente tóxico e pode levar a alguns tipos de câncer, como câncer de esôfago, câncer de estômago. E algumas pesquisas re recentes mostram se a pessoa já tiver o HPV, pode disseminar, pode na verdade estimular uma proliferação do HPV. Então é muito complicado, tem que tomar cuidado, que alguns gêneros de eles podem ser... Letais à saúde. Só que a Pteridófita também ela tem uma importância ecológica para o mundo, ela armazena uma grande quantidade de carbono, fazendo também. É, quase todas as plantas, né, galera? Fazem parte do que a gente chama de ciclo do carbono. Pteridófita também pode ser utilizada como plantas ornamentais, como muitas samambaias, que você pode encontrar até na casa da sua vovó, na casa da sua mamãe. Mas a aula de hoje, o objetivo é estudar as pteridófitas para quem vai fazer prova na escola e para quem vai fazer vestibular. Então, se liga com o tio que? Aqui. Segundo Raven, autor do livro Biologia Vegetal, muito utilizado por alunos do ensino superior, e também o Amabis, que é autor de livros do ensino médio, eu posso classificar o grupo pteridófita em dois filos. Primeiro filo, chamado de pteridófita, então tá certo, Dentro do grupo pteridófita eu tenho filo pteridófita e outro filo chamado de licopodiófita. Lembrando, galera, que o termo filo é igual à divisão na botânica. Dentro do filo pteridófita, podemos encontrar samambaias, avencas, chaxim, psilófitas e cavalinhas. Agora, dentro do filo licopodiófita, podemos encontrar licopódios e as selaginelas. Agora, é claro, como os alunos que me acompanham eles adoram os esquemas e adoram anotar, porque isso fixa melhor, eu montei aqui um esquema no quadro para você ir acompanhando sobre o grupo das pteridófitas. Então, vem para cá, vou sair da frente já, começa já batendo aquele velho print e já anotando aqui o esquema do tio QQ. Então, galera, a gente estuda no ensino médio o grupo das pteridófitas. O termo pteridófita quer dizer feto, porque tem uma fase de broto, a fase lá do que a gente chama de báculo, que a gente já vai estudar, o pessoal lembra, eles lembram feto. Tem gente que chama até de feto de águia, tá? Mas é o um nome. Olha, então, é, com base nesses autores, olha, a gente tem dois filos, que é o filo pteridófita e o filo licopodiófita. Tem alguns autores que estão tentando separar o filo pteridófita em mais filos. Eu coloquei um nome aqui, mas... É, Coloca na tua cabeça que, principalmente para quem vai fazer vestibular, uma prova no colégio, ele não vai ficar cobrando a classificação em si. É mais fácil cair os exemplos, então você tem que saber o exemplo, a samambaia, avenca, chaxim, e as características do vegetal, do que cair classificação. Não é o que é importante. A botânica já é muito difícil você decorar ou tentar lembrar várias coisas, então se você ficar em classificação, não seria muito bacana. Então, os autores, a maioria das provas, eles não fixam muito, pelo menos, para prova de vestibular para classificação. Mas eu coloquei mesmo assim, tá, galera? Então eles estão tentando separar pteridófita, piscilófita, esfenófita. Eu coloquei aqui, mas geralmente em provas chama tudo isso de pteridófita. Então eu tenho samambaia, avencas, xaxi psilófitas, olha aqui, as cavalinhas. E o outro filo que é o licopodiófitas, licopodes e selaginelas. Com certeza você já parou e já notou isso aqui. Agora bora estudar as características gerais das pteridófitas. Acompanha comigo aqui no quadro, galera. Já bate esse velho print, tá? Galerinha, a pteridófita ela é considerada uma planta vascular. Então é o primeiro grupo que a gente vai considerar com vasos condutores. Lembra quando a gente falou na aula de briófita, a briófita é avascular. A, na frente, quer dizer, sem, sem vasos condutores. Apesar que eu mostrei para vocês uma exceção lá de briófitas que possuem androma e leptoma, que pode ainda conduzir um pouquinho de água e sais minerais, mas para alguns autores, como a briófita não possui lignina nesses vasos aí, ela não é considerada vascular. Então, cuidado, em muitas provas, principalmente em ensino médio, eu considero a pteridófita como a primeira vascular. Lembrando que também vascular, em prova, pode ser chamado de traqueófita, galera traqueófita, porque ela possui vasos condutores, chamado de traqueídeas. Tá? Lembrando que esse, esse fator de ser vascular possibilita melhor distribuição dos nutrientes pelo corpo da planta, isso faz com que a pteridófita tenha um porte mais elevado. Então se cair isso em prova, já vi em questão discursiva, você vai dizer que vasos condutores possibilitou um maior porte da planta. Outra coisa, sem semente. Cuidado, galera, eu já vi isso em prova. Planta, que é... Na verdade, planta que é vascular sem semente. Vascular sem semente. A única é a pteridófita. Sabe por quê? Porque a gimnosperma e a angiosperma elas são vasculares com semente. Então quem é a única planta? De novo, vascular sem semente. É a pteridófita. Não esquece disso. Outra coisa sem tubo polínico. Meus amores, eu já expliquei para vocês que as únicas plantas... Já assistiu em aulas anteriores. As únicas plantas que possuem pólen é a ginosperma e a angiosperma. E o que quer dizer esse pólen, Kennedy? Já falei milhares de vezes, mas não me canso de repetir. Dentro do pólen vai o gameta masculino. Então, se está indo pólen até outra planta, eu estou levando o gameta masculino e não preciso de água. É por isso que a gimnosperma e a angiosperma não necessita de água para a fecundação. E quando chega na, na outra planta, o pólen ele começa a formar um tubo imenso, que é chamado de tubo polínico, ou tubo do pólen. A briófita e a pteridófita não possuem pólen, não possuem tubo polínico. Elas ainda dependem da água para fecundação. Lá em aula de briófita, eu mostrei para vocês como é que a briófita depende da água para a fecunação. E aqui em Pteridófita também eu vou mostrar, tá? Mas já começa a notar, sem tubo polínico, como ela não tem tubo polínico, ela é a sifonógama. Já expliquei para vocês que o tubo polínico, ele é como se fosse um sifão. E as plantas que tem um sifão são um sifonógama. Como a Pteridófita não tem esse sifão, ela é a sifonógama. Hidrodependente, porque ela é dependente de água para fecundação, tá? Gameta masculina, olha esse esquema aqui que show. Chega até o gameta feminino através da água, então necessita de água. Outra coisa, criptógamas, criptógamas, até colocar um acento aqui, olha. Criptógamas, lembra, criptógamas são as plantas que tem um órgão sexual oculto. Quem são essas plantas? Briófita Pteridófita, criptógama. Cripto quer dizer oculto. Gimnosperma. Angiosperma é o quê? Fonerógama. Já teve aula disso. Só tô repetindo isso aqui, tá, galera? Não esquece que ela é criptógama. Outra coisa, hábitat. A gente vai encontrar pteridófita principalmente em locais sombrios úmidos ou vivendo como epífitas. Lembra que a gente pode encontrar até mata atlântica, a gente pode encontrar na Amazônia algumas pteridófitas, como algumas samambaias, vivendo em cima de outras plantas. Tem orquídea, Kennedy, tem bromélia, tem, mas tem samambaia pra caramba em cima de outras plantas. As epífitas, elas vivem em cima de outra planta só para pegar luz, para poder fazer fotossíntese, ela não é parasita. Então existe novidade qual é a novidade evolutiva? E nem gosta disso, tá? O que a Pteridófita tem de novo então? Ela é vascular e ela tem de novo tecidos de sustentação. Então, bora continuar estudando as características da Pteridófita. Agora, vou estudar o ciclo de vida das Pteridófitas. Galera, no vestibular, o grande exemplo das Pteridófitas é a samambaia. E lembra que toda planta ela tem uma fase da vida dela que eu vou mostrar aqui no lado, que é chamada de esporófito. Kennedy, mas você é a samambaia? Sim. A fase duradoura da samambaia, a que a gente mais vê, é o esporófito. Mas também ela tem outra fase da vida dela, que eu vou mostrar aqui no lado, que é o gametófito. Não esquece, toda planta ela tem uma fase de vida que é o esporófito e outra fase que é o gametófito. Só que, galera, nas briófitas é a única exceção. Briófita. A briófita, o gametófito, que é duradouro. Enquanto que as outras plantas... Pteridófita, gimnosperma e angiosperma, é o esporófito, o duradouro, tá? Então, de novo, caiu em prova, briófita, gametófito, duradouro. Nas outras plantas, o esporófito, que vai ser duradouro. Não é? Então, a pteridófita, quem é que vai ser a fase duradoura? Esporófito. Eu montei um esquema aqui pra vocês, que eu quero que você, primeiro, pare esse vídeo, ou bota um print... Ou anote isso aqui, tá galera? Que eu vou falar especificamente da fase de esporófito e da fase de gametófito e todos os conceitos que a gente tem que saber em prova, tá? Já bateu o print? Já parou? Posso começar a explicar? Então, de novo, quem é a fase duradoura da pteridófita e das demais plantas é o esporófito. Na verdade, quando você olha para a pteridófita, gimnosperma e angiosperma, planta em si, você está olhando para o esporófito. Então, se a gente olha para uma samambaia, toda ela é quem? É o esporófito. Lembrando que o esporófito é diploide, tem uma coisa que é constante em toda a planta. O que é constante? Sempre o esporófito vai ser diploide, 2N, e vai ser a fase assexuada, tá? Só que assim, aqui, no caso da pteridófita, na gimnosperma e angiosperma, é o esporófito que é o duradouro, então por isso que é a fase que a gente mais vê da planta. Ele é autótrofo, quer dizer que ele faz fotossíntese, então ele não depende do gametófito. Então, ela é independente, tudo bem? Quase não sai. Outra coisa, aqui, se você for perceber, eu já possuo na pteridófita, na samambaia, raiz, caule e folha. O que é raiz, caule e folha para uma planta, Kennedy? São os órgãos da planta. Geralmente, a planta que já possui raiz, caule e folha, a gente dá um nome para ela. A gente chama, olha aqui, cormófita. Já falei em introdução à botânica, mas vou falar de novo, cormófita. A briófita que a gente estudou, ela não possui raiz, caule e folha verdadeira. É rizóide, caulóide e filóide. Aqui já possui. Só que uma coisa interessante que cai em prova, galera. No caso da samambaia, o caule, olha o caule aqui, ele é subterrâneo. Por isso que é interessante você fazer esse meu esquema. Caule subterrâneo e caule subterrâneo a gente dá o um nome. A gente chama de rizoma. Geralmente cai em prova falando que plantas que possuem rizomas, que mais cai é a bananeira e as samambaias, mas a bananeira a gente vai estudar ainda, que ela é uma angiosperma, e a samambaia é uma pteridófita, então não esquece, caule do tipo rizoma, caiu em prova, é um caule subterrâneo, característica de samambaia, tá? Aqui do caule vai nascer umas raízes, essa raiz, como ela tem uma forma de cabelo, a gente dá o um nome pra ela de cabeleira ou fasciculada, Começa a anotar isso, galera. Então, de novo, se ela tem uma forma de cabelo, qual é o nome que a gente dá para ela? Cabeleira ou fasciculada, toda raiz que vem do caule, a gente dá outro nome também. A gente pode chamar de adventícia de novo. Raiz que vem do caule, a gente pode dar um nome. Qual é o nome? Adventícia. Então, se cair em prova que a samambaia possui uma raiz fasciculada, adventícia, já sei o que é. Sim, fasciculada quer dizer que tem é vários cabelozinhos, e adventícia quer dizer uma raiz que vem do caule. Tudo bem, outra coisa. A samambaia inteira ela não é formada por várias folhas, galera. A samambaia inteira ela é formada por folíolos. Ela inteira já é a folha. Então deixa eu ver se eu entendi. Eu tenho a folha, a não ser que eu tenha várias samambaias. Aí tudo bem. Aí tudo bem. Eu tenho as folhas e cada pedacinho da folha é chamado de foliulo. Então outra coisinha também que é interessante. A samambaia, quando ela começa a crescer, ela começa a se enrolar, olha que bonitinho. E a gente dá o nome para isso de báculo. Isso sem ilusão lá que tem lá o pastor, lá que carrega uma estrutura que a gente chama de báculo. Mas fica em prova: báculo é uma folha jovem da samambaia. Galera, tem alguns vestibulares que eles podem cobrar para vocês, colocar esse esquema e perguntar se é haploide ou é diploide. Qualquer parte que eu mostrei aqui para vocês da samambaia é diploide, é 2N. Então folha, 2N. Caule, 2N. Raiz, o báculo é o quê? É diploide, é 2N. Porque eu estou trabalhando toda essa característica aqui, é de quem? É do esporófito. Se é o esporófito, vai ser diploide. Não esquece. Mas a gente tem outra fase da vida da planta da samambaia, que eu vou sair da frente, que é quem é o gametófito. O gametófito, em qualquer planta, tem é uma coisa que é exclusiva, que ele sempre vai ser aploide é N, e sempre vai ser a fase sexuada, tá? No caso da pteridófita, ele é a fase passageira, ele é autótrofo, olha. Então, nem o esporófito depende do gametófito e nem o gametófito, anota aí. É a única planta, a única que a gente vai estudar, onde o esporófito e o gametófito são autótrofos. Porque lá na briófita não era assim, vocês estudaram isso. E nas na gimnosperma e do angiosperma, não vai ser assim. De novo, a única planta, já vi isso aí, isso pode fazer a diferença no vestibular. A única planta em que o esporófito e o gametófito eles são autótrofos, é quem? Pteridófita. Tem aqui as samambaias. então os dois autófitos. É também independente, fase sexuada. Galera, o gametófito da samambaia, que tem essa estrutura aqui, que parece um coraçãozinho, bonitinho, ele pode ser chamado de protalo ou prótalo, tanto faz. Ele é N, tá? Se perguntar em prova, é N, aplode. É claro, se aqui eu tenho gametófito, eu vou ter estruturas que vão produzir gametas. E você que já estudou minha aula de briófita, quem é a estrutura que produz gameta é o gametângio. Só que eu tenho o gametângio feminino. Como é o nome dele? Arquegônio. Então tem que assistir a aula de briófita, acompanha na ordem. E eu tenho o gametângio masculino. É quem? O anterídeo. E aqui dentro que vai acontecer fecundação, tá cheio de água, tá, galera? Então deixa eu sair da frente, anota isso aí, bem bonitinho. Agora deixa eu mostrar o ciclo em si, pra você ver como funciona o ciclo da samambaia. E como a samambaia é o grande exemplo de pteridófita, a gente vai estudar o ciclo reprodutivo da samambaia. Samambaia também pode se reproduzir assexuadamente. Assexuadamente, como é que pode funcionar? Eu não tenho um caule chamado de rizoma, que é subterrâneo, Pode surgir nele um brotinho e dar origem a uma nova samambaia. Na verdade, a partir desse rizoma pode surgir várias samambaias. A gente chama esse processo de brotamento, processo assexuado. Também pode acontecer onde o um pedaço desse caule pode se destacar e dar origem a uma samambaia independente. Nesse caso, quando se destaca, a gente dá o um nome de fragmentação. Então, tanto o brotamento como a fragmentação são processos assexuados. Mas tem o que mais cai no vestibular, o que mais cai é alternância de gerações. Onde a gente tem uma fase chamada de esporófito e outra fase chamada de gametófito. É o que eu vou mostrar nesse esquema. Então, galera, já começa, já batendo um print, já parando esse vídeo, já anotando esse esquemão aqui, que vai ser importante para resolver muitas questões, tá? Bora começar, então, como acontece... O processo, olha, primeiro, lembrando que a samambaia em si, eu já ensinei para vocês que tem quem? O rizoma, que é o caule, eu tenho aqui as raízes adventícias, olha aqui o báculo, eu tenho aqui a folha, lembra que ela inteira é a folha, e a samambaia em si, a fase duradoura, a gente chama de esporófito. Lembrando que o esporófito é a fase diploide e é a fase assexuada, tá? Chega o um momento da vida da samambaia que começa aqui nos folíolos, tá? Folíolos, lembra que a folha é inteira, cada pedaço é folíolo. Começa a surgir uns pontinhos. Esses pontinhos, que eu vou dar como exemplo aqui no lado, dá uma olhada. Eles são chamados de soros, galera. E eles são, já caiu uma vez em prova, eles são diploides. Por que eles são diploides? Porque eles vêm da samambaia. Tem gente que pensa, Kennedy, eu pensei que a minha, minha samambaia tava com catapora, sei lá, e eu joguei ela fora. Não, galera, isso é um processo reprodutivo dela, só que é um processo reprodutivo assexuado. Como é que vai funcionar? Olha pra cá. Cada soro desse aqui, dentro do soro, dentro dele tem o que a gente chama de esporângio. E o esporângio também vai ser diploide se vier em prova, tá? Se o nome é esporângio, o que, é que ele vai formar? É esporos. Só é que olha é interessante. Esses esporos eles vão ser lançados no meio. Lembrando, eu tenho a samambaia, surge um pontinho, dentro do pontinho tem o esporanjo e, e lança os esporos no meio. Tanto a briófita como a pteridófita vão lançar os esporos no meio. Lembrando, galera, que nas plantas a meiose é espórica. Já falei milhões de vezes nas aulas de botânica. O que quer é dizer meiose espórica? Quer dizer que é o esporófito que vai fazer a meiose e vai produzir os Esporos. E olha como é fácil, como o esporanjo é 2N quebra no meio e produz esporo em, é claro que o nome é meiose. Então não esquece, esporo em planta é formado por meiose, tá? O esporo ele vai germinar e toda vez que o esporo germina ele dá origem a quem? Ao gametófito. É claro que o grande exemplo do vestibular, como é a samambaia, a gente vai mostrar o gametófito da samambaia. E o gametófito da samambaia não existe um masculino e um feminino. Na verdade, ele já é masculino e feminino ao mesmo tempo. A gente diz que ele é bissexual ou a gente diz que esse gametófito ele é monóico. Lembrando que o termo monóico quer dizer que ele é os dois ao mesmo tempo. Ele tem a parte masculina e ele tem a parte feminina. O nome desse gametófito, não esquece, tá, galera? É chamado de protalo. Ele é N, tá? Todo gametófito é aplógeo. O que vai acontecer? Vocês já estudaram comigo até em aulas anteriores que eu tenho o gametanjo. Já que eu tenho o gametófito, vai ter o gametanjo. O que é gametanjo? É aquilo que produz gameta. O gametanjo, bem aqui em cima, o gametanjo feminino é chamado de arquegônio. E dentro dele vai ser produzido o gameta feminino. Fala pra mim qual é o nome do gameta feminino. É Eosfera. Então a oosfera é o gameta Feminino, tá? Eu tenho um gametângio chamado de anterídeo, anterídeo. E esse anterídeo vai produzir o gameta masculino. Quem é o gameta masculino? Anterozóide. Lembrando que tanto a esfera como o anterozóide são haploides. O que vai acontecer? Tá vendo esse protalo aqui dentro? Aqui dentro dele tá cheio de água, galera. Tem muita água. E o gameta masculino, que é o anterozóide, vai chegar nadando até o gameta feminino. E aqui dentro que vai rolar a fecundação. fecundação interna. Caiu em prova. Esporo é lançado no meio, não vai errar isso. Não é gameta que é lançado no meio. Esporo é lançado no meio, vai germinar, vai dar origem ao gametófico, mas a fecundação ela é interna. Precisou de água para a fecundação? Hum. Então, se precisou de água para a fecundação, vou dizer que ela é hidrodependente. Ela depende de água. Para a fecundação ainda depende. O que, é que vai acontecer? Aqui dentro, os gametas eles vão se unir, vão formar um zigoto, zigoto diploide 2n. Esse zigoto, olha, vai formar aqui uma samambaia jovem, um esporófito jovem, e ele vai se nutrir por um tempo desse gametófito e depois de um tempo vai dar origem de novo à samambaia que é a fase de esporófito, zigoto diploide, por isso que o esporófito pode, Galera, lembrando que tanto o esporófito quanto o gametófito, eles são autótrofos. Então eles podem viver de maneira independente. Eles produzem o um próprio alimento. O que, que são essas estruturas bem aqui, aqui embaixo? Eles são chamados de rhizoides, tá? Eles estão relacionados mais à fixação. Raiz de verdade, vou encontrar mais no esporófito, tá? Então dá uma olhada pra cá. Não esquece de anotar isso aqui, porque isso é muito importante pra gente fazer exercício. Agora só por curiosidade existe algumas pteridófitas que elas são homosporadas, ou seja, homo quer dizer igual, onde os esporos são todos iguais. Me dá um exemplo? A samambaia que a gente deu como exemplo agora, os esporos eles são totalmente iguais. Agora tem outros tipos de pteridófitas como as selaginelas que elas têm os esporos de tamanhos diferentes. A gente chama elas de heterosporadas. Hétero quer dizer diferente. Tem um esporo que é maior e tem um esporo que é menor. O esporo que é maior, a gente chama ele de mega esporo. E o esporo que é menor, a gente chama ele de micro esporo. Olha que interessante. O mega esporo que vai dar origem ao gametófito feminino. feminino. E o micro esporo que vai dar origem ao gametófito masculino. Nesse caso, nessas plantas, os gametófitos eles são dióicos, ou seja, dióico quer dizer sexo separado. Então tem pteridófita com gametófito de sexo separado. Um vai produzir um gameta feminino e o outro vai produzir o gameta masculino. Porém, como eu falei para vocês, o grande exemplo em vestibular é a samambaia. Eu espero que você tenha gostado dessa aula de pteridófita e não esquece de acompanhar as outras aulas. Beijão do tio que